Olá professoras e professores do TNR. Você sabia que você pode utilizar o TNR de forma criativa para apoiar o seu trabalho nas salas de recursos, no AE e na educação inclusiva do modo geral? É se você tem alguma dúvida, você pode compartilhar lá no TNR para receber a opinião, para ter o feedback de outros participantes. Se você tem um caso na sua sala de recursos, você pode compartilhar ele lá nos nossos casos e convidar outros participantes do TNR para contribuir na elaboração de um plano de AEE. Se você é tutora ou tutor de cursos de formação no AEE, você pode usar o TNR para, para acompanhar a discussão de casos que seus alunos elaboram no curso. Você pode envolvê-los no TNR na discussão dos casos deles. Se você precisa trocar ideia sobre qualquer assunto, você pode compartilhar lá no TNR, e chamar outros professores para te dar opinião. Se você quer conversar diretamente com algum professor, você pode visitar o perfil desse professor ou dessa professora e mandar uma mensagenzinha para eles lá na aba contato. Então, o TNR atualmente já te oferece diferentes recursos, já tem uma rede e você pode usar a sua criatividade para identificar como ele pode apoiar os seus trabalhos e as suas necessidades no contexto da educação inclusiva. Então, vista essa ideia do TNR, dissemine e participe. Um abraço a todos.